a água gelada, eu meio que fico assim, ó, parada, tipo. Uh. Piru. Não erra, não, cara. Eu vou falar que é frango, velho. É a ideia. Frango. Frango pra peru não tem tanta diferença assim. Segundo ingrediente, pera. Pera. Não é maçã, Rô, não é maçã. Maçã.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 testículo de boi. Véia, fígado! Fígado! Eu odeio figadão. Foi, para mim foi isso. Carambola. Vamos lá. A fruta Austrália. Eu não sei. OK. Carambola.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 Pimentão. Aí respeita respeito meus dreads. Quando eu era criança também eu sempre brinquei daquelas coisas, tipo, abre o bloco fecha os olhos. Tenta adivinhar o que tá aqui, não sei o que lá. Sem maldade, tá? Alma! Ai, gente! É... Chuchu! Chuchu!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 Pode sair daí e tá salva, Mariana. A hora que veio a aveia, eu já tava até saindo da prancha. Eu sabia que ela ia acertar. Olha o que você fez com a Isabela. Ah! Você tá molhada. Lagosta. Ovas de ouriço. Ovas de ouriço. Não passou na minha cabeça. Nem pensava que era uma lagosta. Veio um gosto, assim, meio de ovas, alguma coisa. Pimentão.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 O nosso castigo foi uma merda, literalmente. Olha é o presente aqui, ó. Nada, ah, já tô todo cagado. Eu acho que vocês vão voltar com um pouquinho mais de glamour do que os meninos. Sim. Ah. Gosto muito da Mari, da Carrie. O Zé tava ali também, né? Tá aquele cheiro horrível, o Rodrigo fresquinho do jeito que é. <risos> <risos> oh, e <meu caramba. risos> eu achei um barato, cara. E, e o bom é isso, é você estar tá no meio de pessoas que você tem uma certa afinidade. <risos> Aê! <Vai, tira>, <risos> <risos> Segura nele! <risos> e os meninos adoram umas galinhas, né? Olha Maria pagando de rei. Vai, borboleta, boa! aqui, ó. Uh, eu não ligo para esses tipo de coisas. Para mim, eu não sou 20 anos, uh, como champanhe fora. Eu não curti. Yeah! Eu vou ganhar essa p... Companhia como Zé, eu sei de meninas não tolerar ele. Zero. Zero tolerância para ele. Ah, o campeão é o aqui, ó. Só da recadinha. Ah, o Zé acho que soltou a franga ali, né? <risos> Isso é um recado pra minha antiga equipe, né? Então só te fazendo uma brincadeira aí. O uh, Zé Maria podia estar ali em cima o cara dar uma freada, hein? <risos> melhor é melhor pra nós. amigos do que tu é, a boa cidade. Cidade. é bom Zé Maria.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 Por que O que você precisa? Não, é só pra me saber se você, se você falasse. Não, tá então fala no, você no os, rabanete lá. Os outros molhos? Doce. Não, já, já, já. Já tá bom a textura e o só. sal dele? Provei as coisas, tudo certinho, mas ainda não sei né, qual prazo que eu vou cair. E aí, como é que foi a volta? 13. <risos> <risos> Literalmente uma p. <risos> <risos> vocês tomaram um banho? Tá sentindo o cheiro, chefe, da galinha, aí? 18, ainda? 18. Eu voltei tudo. E alguém ah. foi no Renan, então. Tudo, tudo. fez cocô foi no Bruno. Isso é pro? Rabanada, sobremesa. Carrie, não é assim. Hum? Não é assim. Por que, é que não? É só leite, depois ovo. Não mistura o ovo, não Carrie. Mistura. É o leite separado, depois é o ovo. É leite e. Ah, porque em Canadá nós put colocamos a coisa completamente. Cinco minutos pra abrir o um restaurante. Sim, o senhor chefe. Ok, chefe. As coisas pra empanar já tá tudo aí, Isa? Tá, eu já eu vou ideia, montar ligado, a praça bonitinha. Tá. Gente, quem esvaziou tá isso um aqui? mais consistente. Tá. Aqui. A minha expectativa em relação à equipe vermelha é a melhor possível. As meninas são muito profissionais, elas estão entre os oito. Ou acredito que...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 Pessoal, atenção! Mesa 1, um, quatro pessoas, dois ovos molê, um envoltine, uma vieira. Segue, um pene, dois risoto, um pedutine alfredo. Segue, dois salmão, dois manza, mil, manza milanesa. Ok? Ok, chefe. Colocou os ovos, Renan. Você tá olhando no... Ô, Renan? Tô olhando pro anômetro. Deixa no seu pescoço, porque a hora que você menos esperar, ele passa. Valeu. E quatro minutos passa muito rápido. Já foram quase três...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 O dente, não? Zé Maria, vem cá. Oi, chefe. Voltei, tá? Cru! Zé, o Penny, Você quer o Penny? do hum, tá. O Penny tá pronto ali. Olha que caiu tudo aqui. O Zé realmente está nadando e ele quer dominar a praça. Isso é pior, gente. Se concentra, foca na massa que é mais difícil e deixa o risoto e a massa que é mais simples para Carrie. Mas ele quis dominar tudo. O Carrie, você está vendo o Zé Maria penando ali na massa? Você Sim. só tá no teu risoto, né? Não, eu ofereci faz a fazer Assumir ali, penny. de repente, o prato Sim. dele para ver se sai alguma coisa, você não Eu vou fazer Também se faz encostou aí né? no não. risoto, eu estou fazendo não. a minha parte. Não. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois, não Sim, é só Sim, chefe. certo. O chefe me deu uma bronca, falando aí eu posso ajudar o Zé. Eu fui falando, Zé, você tem o penny dentro lá. Não tinha pennies na primeira três comandas. Zé, eu vou colocar essa de volta, tá? Oi? esse penny é dura para caramba. Tem mais ali, ó. Não, mas já tá, tá cozinhando aqui, Carrie. É. é, porque já tem mais é aqui. dura. É, mas já tem mais ali dentro, Karen. Não, mas ela é pronto. Tem mais ali. Assim que você soltar essa mesa, eu quero que você vá pra Cozinha Vermelha e troque de lugar com o Zé Maria.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 Tudo bem, ele foi like, Eu preciso organizar outra praça. Normal, porque o Zé deixou uma bagunça, bomba lá. Dois que estão me pedindo. Vamos soltar? Não, porque ele risoto foi demorando com. esperando pro Zé, okay. Ele fica Eu com... preciso saber. Eu tô porque... fazendo de zero agora. Só me dá cinco minutos. Só vai. Ok, cinco minutos. Vamos fazer a, uh, a regrouping e depois começa de novo, tá? Beleza, Desculpa. Beleza. Nada, tranquilo. Eu para te dar conta: tem 40 minutos da primeira mesa. Movido, chefe. O risoto errado porque eu fui esperando o Deisy. Tô comendo esse de zero. Oh, fucking Tinha três risotos passou do ponto, né? Eu, eu joguei fora, infelizmente. Foi triste, porque ali, foi muito gostoso. Sem sal nenhum a água dele. Uhum. Nada, zero. Não sei. sei. Zero de sal. Isso é pra é cozinheiro experiente. Impressionante. Azeite virado, maceira sem sal.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 Segura aqui. O azeite. Ele não tem competência pra chegar e fazer isso. E, no entanto, que ele errou uma coisa básica hoje. Ele não teve competência de soltar um prato. eu fiquei porque ele foi pra minha praça. Mas o chefe que manda. Você acha isso aqui bonito? Servir? Eu vou baixo, não, não. Você vai lá continuar fazendo massa. Zé, eu preciso de dois fetuccines. Dois fettuccine. Me dá... Dois minutos. Só limpar a panela aqui.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 Da parte, né? Atenção, liberado o segundo prato da mesa um. Dois salmão e dois manso, ok? Ok, chefe. Vamos lá, Maria arrasa. Gente, bater aquele bife, deixa eu contar que aquele pezinho tem um quilo e meio. Vamos, Mariana. Espera que eu, t... eu sujei de batata. Deixa eu ver um, um pouquinho. pouquinho. Tô durinha. O movimento de tchau vai ficar bem melhor.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 Não, chef, Começou um, um pouco isso. nervoso, uma cara de assustado, mas depois você fez um ótimo serviço numa praça onde você estava sozinha com três pratos bem complicados. Obrigado, chefe. Não vi mais nenhum problema na Equipe Azul e é por isso que eu quero que a Equipe Vermelha vá lá pra trás e me traga dois nomes pra eliminação. Sim, chefe. Oh, Valeu, moleque! Valeu. E a gente ficou muito aliviado de não ter que indicar ninguém Todos têm um carinho um com o outro, assim, e é uma equipe. Um tá dando melhor pro outro dentro da cozinha. É, é parceria, é coisa de irmão, quase irmão. A única coisa no mundo que não se copia é coração de é cozinha. Coração. É coração. E você tem um. A superação do Renan hoje foi incrível. Eu, eu, eu juro que eu não pensava que ele fosse ser capaz de tirar a praça que ele tirou hoje. Galera, ó, hoje o serviço foi. Foi irado, velho. Negão, você quebrou o quebrou um... quebrou pau. quebrou velho. Pum, pau, o pau. viu o chefe velho. lá, negão, você viu o chefe aquela hora lá, velho. Pum, pô. Não, não, voltou não voltou nada, não voltou Eu não, não, não me permito cometer erros. Eu, sou eu, tá? Isso. Eu, eu. Uhum. também. Nós é. dois. Ele não põe a culpa em ninguém, ele não tenta convencer ninguém que a culpa é da Carrie. É, eu, resolvo... eu tô passo o ponto esperando. Eu voto em vocês dois. Eu? Tá mais do que justo. Eu cobro muito de mim e se eu cometer erro, eu tenho que me indicar. Pelo menos ele fez uma coisa boa hoje, né? Se auto-indicou, viu que ele errou. Fechando, gente. Seja o que Deus quiser. Vamos dois responsáveis pela natação da massa. Foi um prazer conhecê-los a todos. Que isso, Zé? Não fala assim ainda. Não sabe, Zé. Não fala isso. Eu não tenho medo saindo hoje, não. Eu dei o meu melhor hoje. No começo eu fiquei com c****** de ficar Você fez muito bem. Parabéns. Muito obrigada, gente. É. Isa a Mariana fez muito bem hoje, nossa, parabéns para elas, elas fiz muito bem. Parabéns pra gente! Cara, uma coisa... tipo um pandemônio Foi total. Foi muito bom Aí, que ser. Babilônia aquela estação, Isabela. Que Babilônia. Oh, e eu toda, eu falava assim, soltei a primeira mão. Acho que a pessoa ser muito arrogante, muito prepotente, se achar, ela, ela dá um tiro no próprio pé. Escolachou lá. it's so good, good energy. Calma. The Carrie, seja Highlander por mais um dia, porque eu realmente quero que seja o Zé que vá pra casa hoje. Toque aqui. Ele mostrou desde o começo que não queria ser amigo de ninguém. É, cara, a gente tá muito brother, muita parceria, todo mundo. Tipo, muito amigo e, e, cara, o Zé não tá nessa mesma vibe. Ele tá, parece que ele só veio aqui pra jogar. Eu não quero ser eliminado, eu não posso ser eliminado agora. lá. ninguém queria consolar o Zé. E ele sabia que ele não teria espaço pra ser consolado. Que todo mundo comemoraria a indicação dele. Antes da eliminação, uma surpresa para os participantes. Puta. Meu brother. Oh. Esses domas que vocês estão vendo aqui já pertencem a pelo menos seis de vocês. E agora a gente vai descobrir de quem é o último. Equipe vermelha, quem são os dois indicados? Carey e Zé Maria. Eu acho importante a gente ter confiança no trabalho que a gente faz. Mas a gente precisa tomar cuidado com o excesso de confiança. Porque senão ele se transforma em algo pior. Arrogância, soberba. Yeah, eu vou ganhar essa p****! Oh, o campeão do Hell's é aqui, ó. recado. Eu prefiro me surpreender com alguém que chega quieto e vai galgando o seu caminho até a final, do que me decepcionar com alguém que desde que entrou acha que já tá com a mão nos 100 mil reais. Eu entrei nesse programa é, com o intuito de ganhar chegar entre os finalistas. Eu acho que eu tenho condições. Talvez eu consiga. Kerry, eu falei no meio do serviço e tenho sempre falado que a praça é problema dos dois. Sim, chefe. Não adianta se esconder atrás de um prato e deixar o companheiro se ferrando nos outros pratos porque, por exemplo, eu não sei se você é capaz de me soltar um quetutino Alfredo. Sim, chefe. Gary, você tá vendo o Zé Maria penando ali na massa, você Sim. só tá no teu risoto, né? Não, eu ofereço Assumir ali, de repente, o prato Sim. dele pra ver se sai alguma coisa, -se você não assume? Pene. Eu vou fazer pena. Também se ela. encostou aí né? no não, risoto, eu tô fazendo mesmo. a minha parte. Não. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois, não é Sim, só Sim, chefe. Tá certo. Por que você acha que merece o último doma preto? Eu acho que eu mereci essa doma, chefe, porque eu dei o meu melhor hoje. Mesmo assim, eu não assumi a posição mais Uh, como uma voz mais força, mas eu promesso, eu vou mostrar isso pra você. Zé Maria, que você acha que merece o Dom preto? Embora eu tenha cometido erros básicos hoje eu, eu sou uma pessoa que não me permito cometer erros, eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. Eu acho que eu tenho muito, mas muito mais pra te mostrar. Muito mais do que eu fiz hoje. Terry. me trai seu dono. Pode levar esse preto aqui. Eu achei que eu tivesse capacidade de ir adiante, mas é justo. Aqui errou uma linha muito tênue. Se errou, tá fora. Ah. O cara é muito chato. É um babaca. Acho que já foi tarde. Realmente não entrei para fazer amigos, entrei para ganhar. Não consegui atingir esse objetivo, mas a vida continua, né? A partir de agora, vocês formam uma equipe. E vão disputar a etapa final desse programa. Eu quero me surpreender a cada dia com o serviço de vocês até a final. E eu quero que quem continue aqui Mereça estar, cada dia, nessa cozinha. Sim, Vocês é. já puderam perceber que não importa o quão bom você se acha, o quão bom você é. Se você falhar um serviço, você volta para casa antes da hora. Podem vir pra Arara aqui. Cada um agora pegar seu doma preto, por favor. <risos> Ladies first. sou no preto. Olha, eu vou colocar meu nome aqui. Carrie. Ter a doma preta na mão é uma justificação, sabe? É uma. Me sinto. Aqui. Cara, isso daqui foi muito suado. Consegui. Cara, as pessoas não sabem o sacrifício que é você chegar aqui. Parabéns, gente. Sério. Você honra e humildade sempre, galera. Com sua humildade a gente vai. Os participantes mergulham em uma piscina na prova da pesca. Vai! Tem discussão na cozinha. Não, não, deixa aí. Você não precisa desse espaço. Eu preciso dessa grelha. Eu coloquei essa grelha pra mim. E pedidos de desculpas. Desculpa, desculpa. desculpa. desculpa. Espero que vocês tenham desculpa. aproveitado. Desculpa, depois... desculpa. É no próximo sábado. Chega! Chega! O programa onde quem manda é o chefe. Quem mandou você soltar essa? Você escolhe. Você solta a mesa, que tá mais atrasada.